Olá pessoal, nas últimas aulas nós falamos como que é possível a gente fazer a segmentação da análise de imagens. A gente conseguiu aprender como discernir objetos dentro de uma imagem por diferentes técnicas. Nessa aula de hoje a gente vai aprender o que, que a gente faz posteriormente a essa etapa. Nós vamos aprender a estimar a área de um objeto, o perímetro desse objeto, contar quantos objetos a gente tem numa imagem... Tudo isso no software R. É, para quem não assistiu as últimas aulas, assistam. É muito importante para vocês acompanhar aqui o raciocínio dessa aula. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com os colegas de vocês. E vamos começar. Então, nessa aula, nós vamos utilizar esse arquivo aqui chamado im1.jpg. É, o link para vocês fazer o download dele se encontra aqui na descrição do vídeo. É, então, essa imagem ela tem que várias sementes. É, vocês podem imaginar né, a aplicação disso daí no estudo de vocês. Né, se vocês estão estudando grão de pólen, né, se vocês estão estudando é, unidades formadoras de colônias, enfim. A aplicação do que a gente vai fazer aqui é, vale para inúmeros casos. Então, a gente tem aqui várias sementes. O nosso objetivo aqui para aula de hoje vai ser saber o número de sementes que a gente tem nessa imagem, saber a área dessa semente, o perímetro, e nós vamos querer isolar essas sementes do fundo e isolar uma única semente por imagem. Então, a gente vai aprender a fazer tudo isso nessa aula. Então, pessoal, como sempre, vamos vir aqui dentro do RStudio, vamos abrir um novo script, vamos apagar a memória do R, escrevendo remove, igual a list de ls, abre e fecha parênteses, a gente consegue apagar a memória do R, Ctrl L para limpar o console, vamos indicar qual que é a nossa pasta de trabalho com o comando 7wd, e basta nós irmos na nossa pasta de trabalho, copiar o endereço da pasta, Ctrl C, é, colar aqui dentro do R, selecionar essa barra que está virada para a esquerda e substituir ela por todas as barras virada à direita, né? então substituir, tudo. Basta vir nessa lupa aqui Ao fazer isso, a gente vai dar um CTRL ENTER E o R vai reconhecer essa pasta Começando a pasta de trabalho a gente abrir a imagem Nós vamos ativar o pacote chamado LIBRARY é, O pacote chamado EBIMAGE Nós já ensinamos como que se instala esse pacote em outras aulas né? é, Assistam aí para vocês aprender caso não tenha instalado ainda é, a partir do momento que a gente ativou, vamos criar aqui um objeto chamado im, que é igual a ler, email, imagem. É, vou apertar aspas, só de apertar o Tab, já vai puxar aqui o nome do objeto que a gente tem dentro dessa pasta. É, então, criei aqui nosso objeto chamado im. Se nós quisermos ver esse objeto, basta escrever plot, im, Ctrl, Enter, a gente consegue ver né, esse objeto que nós acabamos de carregar. Então, nós temos aqui as nossas sementes, temos aqui a moeda que é o nosso objeto de referência. É... Nós vamos primeiro escolher uma das três bandas né, que melhor vai discernir para a gente o que é fundo, o que é os nossos objetos de interesse. É... Então, para fazer isso, eu vou utilizar a função display, que é para plotar para a gente esses canais. E vamos selecionar esses canais em m. Arroba, .data, que é a matriz que contém os nossos é, dados de pixels, vou selecionar aqui primeiro a nossa banda, nossa primeira banda. Quando a gente dá o Ctrl-Enter, a gente vai conseguir ver aqui que a gente conseguiu discernir bem os nossos objetos com esse primeiro canal. Uma vez que o fundo ele fica bem escuro e o nosso objeto de interesse fica bem claro. Isso facilita para a gente utilizar aquela segmentação mais simples, que é a segmentação do Linear. Né? É, se nós formos olhar aqui o nosso segundo canal Ele já não discerne muito bem A gente tem um cinza aqui, bem parecido com o cinza da semente e Se nós formos considerar o canal 3, que seria o nosso canal azul A gente vai ver que a gente também não consegue discernir bem os nossos objetos né? Então vamos considerar então, esse nosso primeiro canal né, Para a gente fazer essa segmentação então aqui vamos criar um objeto, nós podemos chamar ele de m2, que vai ser igual a todos os nossos valores aqui de pixels que for maior, né? Eu vou utilizar um limiar aqui aleatório, Eu vou colocar aqui maior do que 0.5, se não ficar legal a gente vai ajustando aí, então display de m2. Vamos ver como é que ficou Vou dar um zoom aqui. Se a gente for observar, algumas sementes ficou com a parte escura aqui dentro. Né? Então, vamos diminuir esse limiar para ver se isso vai melhorar. Vou colocar aqui 0.4. Ctrl Enter, Ctrl Enter. Vamos daqui dar mais um zoom para a gente ver. Ainda não ficou muito legal. Deixa eu pôr 0.35 para a gente ver se fica melhor. E aí a gente vai ajustando até a gente ver que ficou legal, né? Então aqui o nosso 0,5 deu um algo interessante, né? É, eu vou utilizar esse 0,35. É, então a gente conseguiu criar um objeto chamado IM2, mas ainda assim existe algumas lacunas pretas Aqui dentro da nossa semente né, Que seriam espaços vazios A gente consegue preencher esses pequenos espaços Que restaram aqui Como função né? é, eu Vou criar aqui em m3 Que é igual a fill hole, Ou seja, preencher o buraco Vou colocar aqui em m2 Vou dar um ctrl enter Se eu der agora um display Do nosso em m3 control enter Nós vamos conseguir ver né que nós preenchemos esses espaços mais é, vazios que nós tínhamos dentro das nossas sementes, né? É, então, beleza, a gente tem esse objeto chamado em M3. A função que nos retornar a área, perímetro de cada um desses objetos é a função compute features shape, né? Se eu colocar aqui em M3... Vocês vão ver que apareceu algo estranho, apareceu um único objeto isso acontece porque a gente precisa ainda utilizar uma outra função Que é a função bwlabel Então, bwlabel de im3 Eu vou jogar isso aqui dentro de um objeto, vou chamar de im4 Vou dar um ctrl enter E vou colocar aqui im4 Quando a gente utiliza essa função aqui, bwlabel Aí sim, o nosso objeto ele fica compatível com essa função. Então, aqui a gente consegue ver que nós temos 459 linhas omitidas, mais 166. Então, dá para ver que aparecem muitos objetos aqui. Né? Cada linha corresponde a um objeto. Vocês conseguem ver que nessa primeira coluna a gente tem a área, na segunda a gente tem o perímetro, aqui a gente tem algumas outras informações de raio. Dentro aqui dessa informação que nós temos aqui né, de área, nós conseguimos ver que nós temos alguns objetos de dimensão muito pequenas e outros de dimensão maior. Esses objetos de dimensão muito pequena né, são ruídos. São esses ruídos, né, esses pequenos pontinhos que a gente tem aqui dentro da nossa imagem que não correspondem a objetos de interesse. Então a gente pode criar um ID que vai nos dizer apenas... É, as linhas que correspondem a objetos que tenham maior é, área do que esses nossos ruídos, ou seja, a área compatível com os nossos objetos de interesse. Então vamos chamar esse objeto aqui que a gente acabou de criar de M, e o objeto que vai carregar né, essas nossas informações, se é objeto ou não, eu chamo ele de ID. Então ID vai ser os nossos m's da nossa primeira coluna, que é o nosso nossa área, sendo essas áreas maiores do que... Eu vou chutar aqui o valor de... Olha só, 1.200, 1.100... Vamos colocar aqui valores de 500. Então, todos os valores que tem mais que 500, né? Vai ser objetos de interesse. Abaixo disso, vamos imaginar como sendo ruídos. Vou dar um Ctrl Enter. É, ao fazer isso, então, né? Dentro desse objeto ID a gente vai ter true para todos os nossos objetos é, cuja área é maior do que 500, ou seja, provavelmente não é ruído e falso para quem é ruído, ou seja, objetos com áreas muito pequenas. Né? É, vamos criar um M2 então, que vai conter apenas as informações. Então vou colocar aqui ó, ID na linha, dá um CTRL ENTER vai aparecer... Melhor, M, quando eu dou um Ctrl ENTER, vai aparecer aqui apenas é, informações de objetos né, que tenham tamanhos compatíveis ao que nos é de interesse. Vou salvar isso aqui dentro de um objeto chamado em M2. Vou dar um CTRL ENTER. Apareceu aqui o número de objetos que a gente tem dentro dessa imagem. Apareceu aqui 95 objetos. Né? Sendo que um objeto é o nosso objeto de referência, então a gente tem aqui 94 sementes. É, ou seja, a gente consegue contar o nosso número de objetos utilizando uma é, análise de imagens. Né? Então a gente consegue ganhar muito tempo é, com essas contagens. E para cada um dos nossos objetos, a gente consegue obter informações de área, de perímetro, isso em pixel. É, mas a gente pode querer ter essa informação em centímetros, né? a área em centímetros quadrados, o perímetro em centímetros. Para é isso que a gente tem aqui, esse nosso objeto de referência. Esse nosso objeto de referência ele tem 37.611 pixels. Né? É, e em centímetros, a gente sabe que a moeda tem 2 centímetros de diâmetro, ou seja, 1 um centímetro de raio. E como que a área do círculo... Né? Ele é igual a pi é, ao quadrado, né? Então pi que multiplica 1 ao quadrado é igual a 3,14. Então a nossa área da nossa moeda é igual a 3,14 centímetros quadrados. Então vou fazer uma regrinha de 3. né? É, basta nós pegarmos então todos os nossos valores que a gente tem aqui dentro do nosso objeto m2 Vamos pegar os nossos objetos aqui do M2 e vamos multiplicar ele por 3.14 e vamos dividir isso pela nossa área em pixels. Então, eu estou fazendo aqui uma regrinha de 3. Ctrl V, Ctrl Enter. Ao fazer isso, nós vamos conseguir obter aqui na nossa primeira coluna... né? É, o nosso valor que a gente tem né, de área em centímetros quadrados para cada um dos nossos objetos. Então, eu posso vir aqui, né, colocar aqui apenas a nossa primeira coluna, que vai nos dar essa nossa informação de área, e colocar isso daqui em... escrever aqui área. Área igual a isso, Ctrl Enter. Se eu der um Ctrl Enter agora aqui só na palavra área, vai aparecer a área de cada uma dos nossos objetos. É, Para a circunferência, é o mesmo raciocínio. A gente sabe que a circunferência, né, olhando aqui no objeto M2, desse nosso objeto de referência, né, que é esse que tem a maior área aqui, é de 671 pixels. Né? A gente sabe que a circunferência da moeda é igual a 2πR. Né? Sendo r igual a 1, né? então fica 1 vezes 2 vezes π, que dá igual a 6,28. Então, nós vamos pegar aqui os nossos valores de m2. m2. É, vamos pegar aqui a nossa coluna, que é... Vamos deixar aqui todas as colunas, por enquanto. É M2 que multiplica 6.28 dividido por 671. Na hora que eu der aqui um CTRL ENTER, vai aparecer aqui para a gente a nossa área, de, ou melhor, o nosso perímetro de cada um dos nossos objetos. Né? É, então, nós temos aqui o perímetro de cada uma das nossas sementes. Veja só, se eu falei com vocês que o diâmetro da nossa moeda é de 2 centímetros, o raio é de 1 um centímetro. Então, apareceu aqui para a gente, né? como raio médio da semente, ou melhor, o raio médio da moeda como sendo 1,0 centímetros quadrados, né? o maior raio como sendo 1,0 quadrados, o maior raio, é, ou melhor, o menor raio, também deu aqui próximo a 1 né, é no D1 no exato porque tem algumas distorções pela imagem, né? alguns pixels ali que não tava com o claro suficiente, né? Ou com reflexo foi entendido como fundo, né? Então isso daqui é muito aproximado, mas mesmo assim vocês conseguem ver que todas essas medidas fazem muito sentido. E esse maior raio da semente, se a gente multiplicar ele por 2, a gente vai ter então o comprimento. Da nossa semente né? Então a gente consegue obter também o comprimento de cada uma das sementes Que a gente tem aqui Vou chamar isso aqui de M3 Igual Vou colocar aqui M3 Igual a isso E essa primeira coluna aqui do M3 Que seria a área Eu vou substituir ela por essa área que a gente já tinha calculado Então M3 coluna 1 Vai ser igual a área. Vou dar um Ctrl Enter. É, agora, dentro desse nosso objeto M3, a gente já tem tudo direitinho aqui em centímetros. Né? As nossas áreas em centímetros, período, área em centímetros quadrados, né? perímetro em os raios, tudo em centímetros. É, então, vocês conseguiram ver que é muito fácil a gente conseguir fazer. Essas mensurações aqui dentro do R, ok? Mas pode ser que vocês tenham interesse de saber qual que é o tamanho né, de cada uma das sementes Qual que seria essa semente aqui da primeira linha, segunda linha, né? Então aqui para facilitar, vou colocar aqui, ó row Names do nosso objeto M3 Vou colocar aqui uma sequência indo de 1 até o nosso número de linhas do nosso M3 né? Quando eu faço isso a única coisa que eu estou fazendo né, é colocar aqui um número de 1, 2, 3, 4, até 95, né? mas os outros valores aqui mantiveram o mesmo. E vamos vir, então, vamos fazer aqui o plot do nosso objeto de interesse, que é o nosso IM, né? o plot aqui da nossa foto, e para a gente acrescentar aqui o um número de cada uma dessas sementes, para a gente saber qual que é a respectiva área, né, a gente pode vir aqui e escrever teste, ou melhor, primeiro a gente vai obter a coordenada de cada um desses nossos objetos, né? Vou chamar isso daqui de coordenada. É... Para isso a gente vai utilizar a função chamada compute é... moment, aqui dentro nós vamos colocar o nosso objeto que é o IM4. Quando a gente faz isso, a gente tem a coordenada de todos os objetos aqui nas linhas, né? É, de todos os nossos objetos aqui nas linhas. E na primeira coluna, a gente tem o, a coordenada no eixo x e aqui no y a gente tem a coordenada do eixo y de cada um desses objetos, né? Eu vou colocar aqui o id só para a gente descartar os ruídos. É, então, id nas linhas, né? E todas as colunas. Vou dar aqui um outro CTRL ENTER. Vai aparecer aqui só a coordenada das nossas sementes. Então, para aparecer os números ali, a gente vai utilizar a função chamada texto. Né? Teste. É, vamos colocar essas coordenadas. CORD é, coluna 1 né? que é o nosso eixo X. CORD 2 que é o Y. E aqui a gente vai colocar como texto, a identificação da semente, né, que vai ser igual a all names do nosso M3. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui a cor igual a vermelho, só para destacar melhor, e vou dar um Ctrl Enter. É, então a gente consegue ver né, dentro desse nosso objeto M3 a área de cada uma, né, as medidas de cada uma das nossas sementes e aqui a gente consegue ver qual semente né, que equivale a cada uma dessas medidas. Aqui, por exemplo, nosso objeto de referência, né, que é a moeda, ele é nosso objeto de identificação 90. Se a gente olhar a nossa linha 90, bateu certinho. Né? Área de 3,14, diâmetro de. melhor, circunferência de 6,28, raio de 1 centímetro. Né? Então essa daqui que é a nossa moeda. E da mesma forma a gente consegue ter identificação para cada uma das sementes. Então, pessoal, a gente conseguiu aprender aqui algo muito legal, que é calcular a área, a circunferência de todos esses nossos objetos, né? fazer a contagem de quantos objetos a gente tem aqui nessa imagem. É... Nas próximas aulas a gente vai aprender muitas outras coisas legais também. Então, vai acompanhando o canal aí e com certeza vai conseguir aprender muitas coisas juntos. Né? Até a próxima aula!